a Zambuja possui graduação em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado em Building Science, Master of Engineering pela Concordia University, doutorado incompleto em Arquitetura pela UCLA, a Universidade of California, em Los Angeles, e doutorado em Engenharia Civil pela URGS. Vinculado à URGS até 1987 como pesquisador e, posteriormente, como professor, solicitou rescisão contratual à Universidade. E e atuou na iniciativa privada por 20 anos, com ênfase em engenharia civil, com oito pedidos de patentes depositados neste período. Em 2008, retornou a URGS para o curso de doutorado, com foco no desenvolvimento de um novo paradigma tecnológico, baseado em soluções bioinspiradas e sustentáveis. De março de 2013 a agosto de 2017, foi professor de Engenharia Civil e Arquitetura na Uniheater Laureate International Universities, com enfoque em Tecnologias de Construção. Atuou também como pesquisador em projetos vinculados à URGS e à UFSC e como consultor autônomo na área de fachadas. De 2016 a 2017, foi professor do curso de Especialização em Gerenciamento da Construção no Centro Educacional Franciscano, em Santa Maria. Em 2017, foi professor de Engenharia Engenharia Ambiental na Uniriter. Desde agosto de 2017, é novamente professor da URGS em regime de dedicação exclusiva. Em dezembro de 2021, assumiu o cargo de Diretor-Presidente da Feenge, Fundação de Direito Privado sem fins lucrativos, que atua como fundação de apoio, suprindo a necessidade de viabilizar a integração entre os grupos de pesquisa das instituições apoiadas, a URGS e os IFES-RS, e o setor produtivo. Professor Azambuja muito obrigada por participar do podcast. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Mariana. Eu agradeço o convite. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês e responder as perguntas. Professora Zambuja, o senhor já atuava como conselheiro na gestão anterior da FIENG e atualmente é o diretor-presidente. A experiência como conselheiro foi importante para capacitá-lo para esse novo desafio de ser o gestor máximo da instituição? Com certeza, Mariana. A nossa experiência como conselheiros sempre é de um conhecimento do FIENG, dos números da FIENG, da situação da FIENG. A gente não está no dia a dia da fundação, mas a gente toma conhecimento e vai interagindo com o pessoal. Que trabalha nesse dia-a-dia -dia, né, diretoria e vai entendendo como é o funcionamento da TIED. Quando eu entrei em 2017, eu fui convidado pela Ana Rita Fachini para ser conselheiro. a gente se conhecia há mais tempo, e aí então ela perguntou ah, se eu queria ser conselheiro, e não conheço nada de fundações. não eu vou ser conselheiro, porque tem uma coisa que me interessa, é fazer esse processo de aproximação entre iniciativa privada, na qual eu tinha trabalhado por 20 anos, e a universidade. De conselheiro, então, no período 17, 18 eu passei a ser presidente do conselho. 19, 20, 21, agora, e então em 22 eu assumi como presidente da fundação mesmo. Então foi um envolvimento crescente. Com a frente. O senhor teve uma longa vivência profissional fora da URGS. É possível aproveitar iniciativas desenvolvidas fora do âmbito da universidade para qualificar alguns processos e práticas comuns à gestão pública? Se sim, como pode haver essa adaptação? Existe sim uma possibilidade de aproveitamento da maneira, da abordagem como a iniciativa privada trabalha no sentido de se preocupar muito com as questões, por exemplo, de recursos, de planejamento, de de organização, então tudo isso aí acaba podendo ser utilizado na universidade e aqui na A maneira como a gente enxerga o problema, a como a gente tenta entender objetivamente quais são as questões que são mais relevantes, tudo isso colabora no processo de gestão né, da universidade. E claro, na minha área, a área é tecnológica, então na tecnologia nós vemos que é necessário, não especificamente as tecnologias que a privada produz, mas que é necessário fazer a vinculação cada vez mais estreita entre a iniciativa privada e a Universidade. Professor, nos últimos anos, a FENG apoiou inúmeras ações em favor do combate à pandemia de Covid-19, com a produção de diversos equipamentos. Atualmente, existem projetos vigentes que tenham impacto em questões pertinentes à pandemia? Sim, eu participei de um dos projetos, eu fui o coordenador de um, dos projetos, de um ventilador e dois projetos havia esses dois um eu estava coordenando e o outro estava sendo coordenado pelo professor Fava do torneamento o que que nós encontramos ali uma possibilidade grande de desenvolver tecnologias para emergência e foi isso que nos motivou tanto a mim quanto o meu grupo e, e o Fábio e o grupo dele e nós também encontramos uma burocracia pesada em termos de como Qualificar o que a gente estava desenvolvendo em termos de tecnologia, como aproximar a iniciativa privada, como motivar essa iniciativa privada a produzir o que a gente estava desenvolvendo. Isso foram dificuldades enormes. O nosso projeto continua em desenvolvimento. Nós acabamos de encerrar um projeto da Inova, que era é uma rede de universidades, saúdes, ensinos e ter vale para o desenvolvimento de uma série de componentes de ventiladores. São tecnologias que normalmente são importadas e isso se viu na pandemia tentou fazer o funcionamento novos ventiladores e mesmo de, de ventiladores antigos e uma dificuldade imensa de conseguir importar. Teve uma escassez enorme desses componentes mais sofisticados no mercado. que a gente fez foi fazer esse esforço para nós muito grande nas duas equipes para conseguir superar esses desafios de desenvolvimento de tecnologia sem copiar o que existe na porta. Outras iniciativas muito fantásticas, muito muito boas mesmo, da escola de engenharia cataneada, a professora Karen Pincar, que também desenvolveu uh, máscara, desenvolveu uh, produtor facial, no sentido de ajudar realmente a superar a crise da pandemia. Uma coisa que nós observamos especificamente em relação aos ventiladores é que normalmente esse equipamento sem assim, importar, está um livro tecnológico, satisfação tecnológica, e não existe aqui ainda. Existe uma espécie de barreira, inclusive na questão da manutenção. Então a manutenção também tem dificuldades. Muitos ventiladores estavam parados, estavam postados. Muitos continuaram porque não foi possível resolver as questões técnicas de produzir. Alguns já estavam pouco obsoletos, etc. Então um dos desafios que a gente tem é compreender exatamente como é que a tecnologia tem que ser desenvolvida de maneira adequada para cada situação, para cada região, para cada para cada nível de sofisticação tecnológica, para cada nível de recursos de cada região, de cada país. E isso a gente está tentando desenvolver essa percepção, essa consciência, estamos tentando desenvolver ventiladores que sejam compatíveis com níveis tecnológicos em determinados ambientes que sejam mais baixos dos níveis tecnológicos encontrados nas regiões mais sofisticadas do planeta. Então, estamos falando de tecnologias muitas vezes de ponta. Mas com um nível de eficiência tão bom quanto? Ou maior. Ou seja, nós queremos basicamente desenvolver ventiladores robustos, de baixo custo, que possam ter uma sua manutenção realmente realizada pelo pessoal local, sem um nível tecnológico global. Esse é o grande desafio. Com certeza, é um ganho muito grande para o país todo, professor. Agora, mudando um pouquinho de tema a Lei Geral de Proteção de Dados, regulamenta o uso e o tratamento de dados pessoais pela iniciativa privada e pelo poder público na tentativa de protegê-los contra vazamentos e uso indevido. Essa legislação trouxe mudanças significativas nos ambientes empresariais e institucionais que agora precisam investir mais ainda em segurança de dados. Que ações foram ou estão sendo tomadas pela FENG nesse sentido? A FENG está bem envolvida nesse processo de LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Nós contratamos uma consultoria externa que está atuando conosco desde o ano passado, no sentido de organizar todo o ambiente da FIENG, nós fizemos toda uma varredura de toda a documentação. Esse é um processo continuado e vai acontecer ao longo desse ano, porque não basta por exemplo, definir um processo, se as pessoas que estão envolvidas nesse processo não compreenderem a importância disso e o significado disso. Então, nós estamos envolvidos não somente na adequação dos processos, mas também no treinamento das pessoas, na compreensão das pessoas da importância da LGPD e como elas devem atuar, ou seja, como elas devem pensar em relação à LGPD. Então, isso a gente tem feito, desde o final do ano passado. E estamos continuando agora, provavelmente vamos continuar todo esse ano. Professor, de que maneira a FEENG pode utilizar novas ferramentas de financiamento coletivo, como o crowdfunding ou o endowments, na viabilização de projetos? Crowdfunding, que é financiamento coletivo, e endowment, que é de doações, são duas ferramentas muito utilizadas em muitos países para justamente viabilizar projetos. Quer sejam projetos com interesse econômico ou não. Aqui no Brasil, essa prática ainda é restrita, é pequena. Estamos iniciando esse processo de organização de toda a estrutura para podermos fazer crowdfunding e para fazermos doações também, de maneira que esteja dentro do arcabouço legal com uma estrutura dentro da FIENG, que consiga resolver todas as questões contábeis, todas as questões financeiras, todas as questões operacionais, relativas a essas duas ferramentas. Então, nós estamos trabalhando nisso, nós trabalhar nisso, para organizar e propor, então, nós vamos nossa ideia é propor para o Conselho que a gente possa atuar com essas duas ações de financiamento. E depois, então, da aprovação, nós precisamos mudar o estatuto da FIENG, para contemplar essas duas modalidades de financiamento. É todo um processo que nós precisamos construir primeiro o nosso conhecimento das do assunto resolver todas as questões, aí vamos para o conselho, o órgão máximo decisor da FENG, não é a diretoria, tá? é o conselho, e aí o conselho, então, vai nos dizer sim, aprovamos, não não aprovamos, aprovamos, mas se vocês têm que fazer essa e essa essa notificação, a nossa ideia é essa, é utilizar essas duas ferramentas que são já ferramentas utilizadas em todo mundo mas uma estrutura que seja compatível, perfeitamente alinhada juridicamente, contabilmente, financeiramente, com as necessidades dessas organizações. Para finalizar, professor, o que o senhor projeta para a sua gestão à frente da FENG? A FENG tem sido, ao longo dos anos, uma fundação quase que de referência. Ela está muito bem conceituada, tem sido muito bem referenciada em termos de desempenho pelos próprios professores, pelos próprios pesquisadores, então somos muito felizes com isso. E o meu envolvimento crescente com a FIENGE também foi em função disso, da minha crença, da minha convicção de que a FIENGE é um excelente coração. A minha gestão basicamente vai dar continuidade ao que a FIENGE vem fazendo muito bem feito, pessoal. o pessoal todo da FIENGE, todos os colaboradores, os da FIENGE são muito, muito qualificados, a diretoria também é ótima e eu, então, propus, já fui convidado para ser para o presidente, que dar continuidade aos processos que já vêm acontecendo, é, dar continuidade à atividade do tempo, incluindo essas duas pautas aí que eu mencionaste, a o e doações. Basicamente, no resumo, a minha gestão vai ser isso aí. Continuar estimulando os funcionários, estimulando, dando apoio, prestigiando, oferecendo a eles cursos de aperfeiçoamento, dando todas as condições para que eles possam trabalhar. Os funcionários da FEMG são, na essência, a FIENG, no sentido de nós, professores, nós, diretoria, conselho, etc. Nós, nós participamos, mas não é um dia a dia, oito horas por dia. Então, a gente tem que ter consciência de que são esses funcionários que fazem realmente a feia de acontecer. Como diz a sabedoria popular, em time que está ganhando não se mexe, não é mesmo, professor? Exatamente. Isso está ganhando bastante. Professor José Alberto Azambuja, muito obrigada por nos conceder essa entrevista. Nós desejamos muito sucesso ao senhor em sua gestão à frente da FIENG. Aproveitamos para parabenizar toda a equipe pelo trabalho de excelência, desenvolvido e em apoio a toda a comunidade da Escola de Engenharia. Muito obrigada. eu que te agradeço a oportunidade de falar um pouquinho da FIENG. Hoje sou um apaixonado pela FIENG, porque é, realmente fiquei... É... Muito feliz de participar desde o começo, vivendo a qualidade do que a PEG faz e muito feliz e muito sensibilizada com o convite né, que me fizeram para esse dia presidente. Muito obrigado, Marina pela oportunidade. A gente que agradece.